Fala galera, aqui que fala é o Bombits, hoje com uma dica rápida para você nunca mais perder nenhum projeto no FL Studio, ó. Então deixa o like, se inscreve no canal e seja membro que vai estar tá me apoiando muito. Bora pro vídeo! Bom, muitas pessoas acabam perdendo projetos aí porque formatam o um computador, acabam esquecendo aí de pegar todos os VSTs que tem, ou... Os drankits se vão juntos, de alguma forma eles perdem algum timbre ali do beat. Cara, e eu vou te ensinar a como nunca mais perder nenhum projeto no FL Studio. E é muito fácil, cara. Você pega todas as suas melodias ali, tudo que tá sendo tocado de melodia, clica com o botão direito em cima da track, vai em Consolidate This Track, e from track start Você vai dar start aqui E vai começar a balancear Você faz isso com tudo, cara Com tudo Com o pad aqui também você pode fazer Dá consolidate, from track start Faz isso com tudo E aí, eu já fiz aqui Por isso que eu não vou consolidar Vocês vão ver que vai ter criado Um arquivo de áudio E vai mutar todas as, as suas paternes Aqui embaixo E eu fiz isso com tudo E agora, cara eu vou vir em fill, save as, eu vou ir aqui na minha pasta que eu deixei salva na mesa. E aqui no tipo de arquivo eu vou escolher zip. E vocês dão salvar. Ou outra coisa que vocês podem fazer é vir aqui em export e project zipped loop package. E fazer isso aqui, e agora vamos ver o que acontece com o nosso projeto, ele vira aqui um arquivo em zip, cara. e quando a gente vai descompactar ele vai criar aqui a pasta, e quando você abre a sua pasta, vai ter todos os seus arquivos de áudio, tem aqui ó, a clap que eu usei, o hi-hat o meu projeto, a minha guitarra consolidada, todos os timbres que eu usei, todos os áudios que eu usei, consolidei vão estar lá, então eu não vou ficar dependendo de midi de nada, então se eu chegar e eu usei aqui um Omnisphere para criar esse pad, excluir o Omnisphere do meu computador, eu ainda vou ter esse pad em arquivo de áudio. Então, tanto se eu excluir o meu, o meu computador inteiro, eu ainda tiver esse zipzinho, eu vou estar com o meu projeto salvo. E tem que criar o um arquivo de zip, não adianta só consolidar, porque se vocês forem ver onde é que fica, ó... O meu pad está aqui e ele está na pasta que tem os meus arquivos consolidados, que é esse rendered, rendered, que é uma pasta do próprio FL Studio aí no computador de vocês. Então, se você quer guardar legal, crie esse arquivo zip e você nunca mais vai perder um projeto.